E para terminar essa parte de formatação em Fortran 90, a gente passa as cadeias de caracteres. Bom, nesse programa que eu tenho aqui, eu estou declarando duas strings de, 40, de 42 caracteres cada uma. Né? A primeira, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. E a segunda, mas como eu sou teimoso, escolha esse aqui. Como é que eu formato isso em Fortran? muito parecido com o que a gente fez para os inteiros. Só que, ao invés de i, a gente coloca um a. Tá? Não sei por que escolheu-se o a para caracteres, tá? mas é assim que é no, no, no Fortran. Então, n é o número de, de argumentos do tipo string que você, vai, que você vai imprimir, e x é o número total de caracteres da string de saída. Se eu imprimo sem formatação, Vamos ver o que, que acontece. Então, sem formatação, está aqui a minha primeira cadeia. né Parece que está tudo certo. ok Não tem nada de, de demais, aparentemente. Mas vamos continuar vendo o que, que acontece. Bom, se eu pegar agora e quiser formatar a minha cadeia, eu tenho duas maneiras de fazer. Né? Eu posso colocar simplesmente tirando aqui, posso colocar simplesmente tirando, é, colocando um A, e aí quer dizer que eu vou imprimir uma cadeia de caracteres com o tamanho de cada string determinado automaticamente pelo compilador, e aí a saída fica assim. Ok? Nota que aqui não tem um espacinho que tem aqui. Tá? Bom, se eu quiser determinar o número da cadeia de caracteres, o número de caracteres da minha cadeia, né? na minha string, eu tenho que, eu vou colocar aqui, por exemplo, A20. Tá? Vamos ver o que, que acontece quando eu coloco, quando eu coloco só, só 20 caracteres. Então, você vê que ele trunca, vou até botar mais para cima para ficar mais visível, ele trunca a cadeia de caracteres. Ao contrário do que aconteceu quando a gente formatou os inteiros, né? ele não vai botar asterisco, ele simplesmente vai truncar a cadeia em algum ponto aqui. Ok? E outra coisa que eu posso fazer também, né, é tentar imprimir as duas cadeias, uma do lado da outra. Como é que eu faço? Né? No caso aqui, eu tenho duas cadeias, não interessa o tamanho delas. Podia ser duas cadeias de, de, de tamanhos diferentes. Mas, por uma coincidência, né, essas duas cadeias têm tem o mesmo tamanho. Inclusive, eu vou, tirar, eu vou tirar esse cara daqui. E vou colocar 41 caracteres. Tá? Então, eu venho aqui, descomento essa linha, dois, duas variáveis A e B, do tipo cadeia de caracteres, com o tamanho automaticamente definido pelo compilador. Então, vamos ver o que, que sai aqui. Vamos olhar, o, vamos olhar o output. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, escolha esse aqui. Só que aqui não tem um espaço. E aí como é que a gente faz? Né, Para botar um espaço. Para botar um espaço. É fácil. Para botar um espaço. É a última linha do meu programinha. Em que eu coloco aqui. Né, uma cadeia de caracteres. Com tamanho automaticamente determinado. Pelo compilador. E espaço. Um espaço, um X, e outra cadeia de caracteres, que vai ser a minha cadeia de caracteres B. Vamos ver como é que fica essa brincadeira. Opa, deu um erro de compilação. Ah, é porque eu escrevi errado aqui. Esqueci de fechar parênteses. Né? Mas tudo bem. Agora a gente roda de novo. E agora vai estar tá tudo certo. E agora você nota que ele está... Hum. Engraçado, ele está... Faltou a vírgula. Se eu botar 42, então, e rodar de novo... Então, pronto. Agora tem a vírgula aqui. Tá? Então, esse x aqui... Da, última, da minha última linha, que eu vou botar aqui para cima, é a maneira de a gente colocar espaço entre cadeias de caracteres ou entre qualquer tipo de, de, de variável da minha, da minha saída. Tá? Aqui eu poderia ter um real, poderia ter um inteiro, aqui eu também poderia ter um real, ou poderia ter um inteiro. Inteiro aqui, real aqui, real aqui, inteiro aqui, tanto faz. Tá? Se eu quiser colocar mais espaços, eu mudo esse, esse número aqui na frente, que é o, o quanto de espaços eu quero colocar. Então, vamos dizer que eu queira colocar cinco espaços. Ok? Então, tenho o meu run aqui, rodo o meu programa, e agora vocês veem que tem mais espaços entre uma cadeia e a outra. Tá? Então, esse é o básico de formatação de, de saída no Fortran 90. Ok? E vocês... Agora já sabem né, como fazer uma saída, uh, já tem os elementos necessários para fazer uma saída bem estruturada, que é sempre uma coisa mais agradável de ver do que a saída sem formatação nenhuma. Então, até a próxima aula.